20 segundos fazem toda a diferença na meia-maratona. Eu vou te explicar isso e muito mais. Solta a vinheta, editor. Fala, galera. Tudo bom por aqui por aí? Quem fala aqui é Farofa Carlos, como você desejar. Então, chegando para mais um resumão aqui do Corrida Perfeita, mais uma semana de muita corrida, muito treino. Se inscreve, dá o like, compartilha. Você está só escutando a gente nos... É, tocadores de podcast, sei lá como é que você chama se inscreve para receber todas as novidades e vamos começando com novidades no mundo da corrida e no Corrida Perfeita, né? Primeiro a participação do Corrida Perfeita na SP City no, no próximo dia 31 agora de, do mês de, de julho nós vamos estar com a mega estrutura lá e além do treino que vamos realizar no sábado e da prova, vai ser no domingo, também vamos ter a tenda, se você é aluno do Corrida Perfeita e quer ficar na nossa tenda lá depois no pós-prova, vai ter um link na descrição aqui para você participar, vai ter também é, dicas de como fazer essa prova, estamos preparando uma mega, um mega evento para você que é aluno do Corrida Perfeita e vai estar na SP City. E se você é aluno do Corrida Perfeita, também venha fazer parte do nosso clube, né? É, nesse final de semana que passou aqui em Brasília tivemos o treinão do CP na Corrida do Fogo Teve uma galera que foi para participar da Corrida do Fogo, teve uma galera que foi participar do treino lá que a gente fez lá Foi muito sucesso, tivemos pódio e daqui para o final do resumão eu vou mostrar quem foi que subiu no pódio na Corrida do Fogo né? A Corrida do Fogo é tradicional aqui em Brasília, 31ª edição, é uma corrida do Corpo de Bombeiros, eu corri e essa edição foi bem legal, porque ela foi feita pelo Batalhão de Cães. Então tinha muito cachorro correndo, foi bem interessante. É, também está rolando o Mundial de Atletismo. Nesse, nesse fim de semana, nessa semana está rolando ainda, e a maratona teve uma dobradinha né, é, etíope, sendo que o brasileiro Danielzinho, de apenas 23 anos, que já é o, o melhor maratonista que não é da África, né, ele é o, tem o melhor tempo, ficou em oitavo lugar, e correu o pelotão com o pelotão de elite até o 33o quilômetro, liderando a prova, depois não aguentou o ritmo, ele fechou em 2 horas e 7h36, e, e o Tio Tola né? É, Tamirá Tola fez em 2 horas 5 e 35. Então o Danielzinho tá muito bem, ele tem poucas maratonas no currículo e já tá aí disputando nas cabeças das provas, ainda vai dar muito trabalho se tudo der certo. É, sucesso ao Danielzinho aí. E vamos agora ao nosso cashback. Você que é aluno do Corrida Perfeita pode comprar produtos no nosso aplicativo do Cashback Corrida Perfeita e descontar da sua mensalidade. Então eu vou trazer para você as novidades que a gente separou aqui. A Centauros está com duas promoções excelentes, tá? 80% de desconto em vestuários esportivos de todas as marcas e também fones de ouvidos a partir de 29,99. E tudo com 6% de cashback. Na Nike... Tem vários itens de vestuário e tênis de corrida com descontaço. Dois exemplos tá? que eu peguei aqui: o tênis 1 Fly 4 feminino de R$ 1.099 por 669. O Pegasus 38 masculino de 899 por 519. Lembrando que a Nike ainda tem 8% de cashback, melhor um pouquinho do que a Centauro. A Adidas também tem promoção: tá? o Nova Blast 2 está a partir de R$ 799 e ainda tem 6% de cashback. Então, se você não sabe como é que funciona o cashback do Corrida Perfeita, primeiro você tem que ser aluno, né? É aluno do Corrida Perfeita, quer usar o cashback? Tem um link aqui na descrição explicando como é que você usa o cashback. Conteúdos da semana, conteúdos que a gente soltou semana passada e que para você não perca. A gente fez um podcast, foi ao vivo Gravamos ao vivo aqui com a Ellen Deluc Que vai para o Mundial de ultramaratona. Maratona Ela começou a correr os 41 anos Foi um podcast muito legal Quase duas horas de conversa Ela contou toda a trajetória dela na corrida Que incentiva muito você que está achando que Já passou da idade de começar Eu acho que vale a pena você escutar Ou assistir esse podcast, foi bem legal Participou eu, o André e a Ellen Clica aqui no link aqui embaixo Que vai ter toda Ou a entrevista em vídeo ou em áudio Para você assistir no Instagram, saiu um corte que tá bombando lá, que seus treinos estão ficando fáceis. Então, tem no Instagram aí também, estamos soltando isso. E o outro é um recorte de um workshop que o Andrei deu, que é Você Conhece Alguém Que Corre Assim, ele explica é, um corte mesmo, né, do Instagram, que tá no, do, dessa palestra, que tá explicando como é que tem amigos que correm assim e como podem melhorar. E vamos aos destaques do CP desse final de semana. Tivemos seis pódios. Sendo dois aqui na Corrida do Fogo, eu vou passar aqui, o Editor vai botar a fotinho. Vanessa Podio Freire, é o nome dela, nome dela agora no CP, que todo final de semana ela pega pódio. Ela ficou em segundo geral aqui na Corrida do Fogo nos 10km. O Rafael Lemes, é, é, 8km na Corrida da Lua Cheia, em Cascavel, no Paraná, ficou em primeiro lugar na categoria. A Estela Mares, na meia maratona de Juquery, fez os 10km lá. Eu fui em Juqueri, legal, bonito pra caramba, lá em São Sebastião, São Paulo. Terceiro lugar geral pra Estela Mares, parabéns. A Gabriela Cardoso, no, na corrida super, Supermercados Cox, lá em Florianópolis, 5km, décimo lugar geral e segundo na categoria. A Luciana Schmidt, nos 5km da corrida da Decathlon, na etapa de Canoas, Porto Alegre. É, fez o RP e pódio na categoria. Parabéns, Luciana. E o Sinói, como é que é, editor nome? Sinoar, Sinoar, seu quinto colocado nos 6 km da Corrida do Fogo aqui. Foi muito legal. Eu conversei com ele lá um pouquinho antes da prova. Estava bem animado para correr. Editor, vamos para a inspiração da semana da Armeli, E é falando daqueles 20 segundos lá que eu comentei no começo do resumão. Ela falou o seguinte, consegui o meu 21K abaixo de 2 horas, 1 hora 5940 Estou tão feliz, comecei mais rápido do que o normal, com a empolgação dos outros, sem perceber e consegui manter o mesmo ritmo a prova inteira. Deu tudo certo. Encontrei o Andrei e o pessoal lá na, chegada, na, na tenda da chegada, foi muito legal. Muito obrigado pelo trabalho e pela preparação de vocês. Tá aí o depoimento dela aqui. Bateu 20 segundos abaixo de duas horas na meia-maratona, um tempo tão... É, que Muita gente né, tem esse essa objetivo de correr abaixo de duas horas na, na meia-maratona, ela conseguiu. Mas assim, tudo pela disciplina e pelo planejamento que ela é, fez antes de fazer essa prova. Né? Então se você também quer correr abaixo de duas horas, te convido a vir treinar a Corrida Perfeita. Treinar no nosso clube, corridaperfeita.com.br. Clica aqui embaixo, vem treinando com a gente, vem mandar sub 2, sub 1 um em 45, tudo o que você desejar. É importante ter um planejamento e um acompanhamento para que você obtenha sucesso na sua corrida, longe de dores e lesões. Beleza? Mais um resumão aí para você, rapidão hoje. Boa semana, bons treinos. Vamos nessa. Valeu!